E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, já estamos aqui dentro do Brawl Stars pra poder ver o que a gente vai fazer Olha que loucura, já tô aqui com a nossa queridíssima Max, ela tá poder 3 né, não tem ainda é, ela no nível máximo, não tenho nenhum poder estrela, mas... Eu queria mudar isso daí hoje Será que hoje a gente vai mudar isso? Bom, a ideia é o seguinte Eu joguei esses últimos dias, zerei meus, meus tickets ali, né? Zerei os meus tickets pra poder conseguir muita caixa aqui Pra poder fazer uma abertura e tentar, de repente, conseguir deixar ela no nível máximo Será que eu consigo? Não sei, mas vamos descobrir juntos a partir de agora Vamos começar abrindo aí as caixas e vamos ver o que vai acontecer Eu quero ver se eu consigo deixar ela mais forte e testar ela aqui com vocês Será que vai dar bom? Bora lá então, vamos abrir aqui primeiro uma caixa grande, mano Meu amigo, vamos ver Moedas, como a gente só tem ela pra melhorar A gente vai ganhar somente pontos dela Então, bora lá, vamos abrir todas as caixas grandes aqui Na sequência, as caixas comuns Pra gente ver quanto que a gente vai conseguir botar nela aí de nível que, que Será Será que eu vou conseguir colocar no nível máximo? Comenta aí embaixo, manos Comenta aí embaixo se eu vou colocar no nível máximo Se vai dar sorte, se não vai dar Quero saber o que, que vai rolar Última caixa grande agora, manos Vamos abrir a última caixa grande agora Mais 78 Já foi ali pra mais de 300 Já dá pra subir bastante Bom, vamos dar uma olhada então agora aqui, ó Quanto que a gente consegue colocar ela já agora Só abrindo as caixas grandes Vamos voltar lá pro nível 4 Pro nível 5 Pro nível 6, boa, nível 6 aqui, conseguimos colocar ela no nível 6, agora já melhora um pouco, né? Já dá um pouco mais de dano, a gente já vê ela aí com mais força, ataque 310 por bala, muito top! Mas agora chegou a hora da gente tentar botar ela aí pro nível máximo. Vai depender da sorte, eu tenho 84 caixas pra abrir, bora lá, vamos tentar abrir aqui as caixas e ver se a gente dá... Muita sorte pra deixar ela no nível máximo, então bora lá partiu, E agora manos, vamos lá Abrindo aqui, começamos, vamos naquela, não, não, não, não, não, não, pera, oh, que isso, tá doideira Vamos abrir aqui no estilo corta-giro, vamos abrir bastante aqui, Muito, tô ficando doido já Muita caixa aqui, mano, vamos ver se a gente consegue bastante poder dela pra poder deixar ela mais forte Tô abrindo aqui, será que a gente consegue... Deixar ela no nível máximo Meu Deus, seria muito bom hein, pra gente poder testar ela no nível máximo De repente ganhar aqui uma, uma Star Power também Seria muito bom, né, quem sabe E é claro, ganhar bastante gemas, bastante duplicadores Pra poder conseguir mais caixas e abrir mais caixas aqui Atrás de Star Power ou atrás de uh, algum novo Brawler no futuro, né Bora lá, vamos abrir mais mais, muito mais, muito mais! Meu Deus, é muita, é muita caixa, é muita caixa. Vamos lá, por enquanto estamos abrindo aqui, estamos conseguindo bastante ponto e poder. Bastante ponto e poder, cara. a gente tem que tentar dar a sorte de completar ela para ir pro nível 9, né? Que aí já é GG. Aí a partir daí é só abrir para tentar pegar Star Power se a gente conseguir. Vamos ver se dá certo, se essa quantidade dá bom ou não. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue. Abrindo aqui no estilão, maravilha, vamos ver se vai dar certo isso daqui. Meu Deus, bora lá É isso, mano. abrimos todas as caixas, estamos zerados de caixa agora E agora a gente vai saber o que, que a gente conseguiu colocar nessa, nessa Max Será que a Max ficou maximizada? <risos> Bom, mano do céu, Jesus Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui, tem 480 aqui para o nível 7 Já foi para o nível 7, já vai para o nível 8 Nossa, mano... Pra ir pro nível 9, faltou ali... Uh, 209, 209 pontos de poder, mano 209 pontos de poder pra ir pro nível 9 com a Max Não deu pra ir pro nível máximo, mas tá bom O que a gente vai fazer agora é vamos jogar com ela pra ver o que, que vai dar Se realmente melhorou, se o dano ficou maior, ó Porque aqui, pelo menos a gente vendo aqui, ó 334 de dano, a saúde também aumenta Vamos ver, vamos ver como ela ficou agora, então Partiu, bora lá então, vamos testar na prática Vamos lá então, a primeira partida que eu quero fazer aqui é no Pique Gema Vamos ver se eu consigo deixar o pessoal mais aceleradão e tal Será que vai rolar? Estou com aleatórios Não estou com amigos, estou com aleatórios aí, já não é tão agradável né Mas, vamos ver o que vai dar pra fazer ó Tô tentando fugir pelo menos, peguei, nossa, peguei as duas e ainda matei a MZ Então deu bom ali, por enquanto deu bom Vamos ficar ligeiro Por enquanto, por enquanto nosso time tá ligeiro, opa, nossa que isso, meu bi ali deu um arregaço, né? Deu um arregaço. Não dá botar pressão ali pra nem vir. Boa, boa. Opa. Peguei mais uma aqui, peguei mais uma aqui. Vamos deixar o dano lá. Vamos deixar aqui. Opa, opa. Boa. Peguei aqui. Opa, opa. Tô mais rápido, tô mais rápido. Nossa, a rapidez aqui me salvou, mano. Olha o, especi... o super dela... Me salvou, mano O super dela me salvou, hein Olha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, escapei de novo Tô com 5 Ai, pegou ali, beleza Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro Nossa, matei Nossa, não matei Mas perdemos ali as, as gemas dos nossos brothers ali, hein Caraca, hein Boa, escapei da, da puxada Escapei da puxada A Bibi tem que ajudar a gente, né, mano Senão vai ficar difícil Senão vai ficar difícil Eu não consigo pegar a gema Caraca mano, aí não dá né, aí não dá Ó, vamos ficar ligeiro ali ai. Beleza, beleza, beleza Ó, não vai dar, ela vai morrer Oh, meu Deus do céu, viu Ó, tentei escapar, vamos tentar conseguir Consegui escapar, vamos tentar pegar esse aqui também Tô rápido mesmo, beleza Peguei, tô com 7 já, tô com 7 Ai, ai, ai, sai, sai, sai Nossa, quase Quase, quase Boa, matei ali, matei ali, escapando da bi, nossa, tô com 8, tô com 8, tá 8, 8, tá 8, 8, beleza Tentar pegar ali, ai, ai, tem que escapar, boa, boa, boa, nossa, pegamos, pegamos 10, pegamos 10 Boa, agora tem que tentar pegar isso aqui, ó, pra... nossa, agora deu bom, agora deu bom, porque agora a gente faz a boa aqui, ó Olha que beleza, manos, 14, manos, 14 é o número, 14 é o número, tá de boas, tá tranquilão, maravilha, 14, levamos! Jogando com o um aleatório, Max. Cara, os, ó, pegamos até craque, cara. O super dela dá muito bom, porque você consegue pegar a gema e correr vazare, vazare rapidinho. Muito bom, né? Bora pra outro tipo de jogo agora. Ó, galera, eu resolvi fazer o seguinte. Resolvi tentar botar lá no nível máximo. Nós temos aqui uma promoção da Mega Caixa. Vezes 4, ali, 139 gemas. Então, mano, aproveita. Você que vai comprar também, já vem aqui. Já insere o código... Bruno Clash, mano, insere aí, apoia na loja pra poder ajudar, apoiar o canal sem gastar nada Você, quando comprar gema, quando comprar alguma coisa no jogo, você ajuda a gente também, beleza? Então é isso, bora lá então, vamos fazer essa doideira, vou comprar aqui umas geminhas Vou comprar essa daqui mesmo, ó, 170 é, de, de gemas e tá GG Então bora lá então, é isso, processo completo, já conseguimos as gemas pra poder fazer essa doideira Vamos lá então, agora é a hora, mano, Agora sim nós vamos, pensou que não ia deixar no nível máximo né, vamos tentar agora, não sei né, vai que, vamos ver, vamos ver, pegamos aqui, mega caixa vezes 4 mano, 139 gemas, sobrou 60 ainda, é agora moleque, bora, bora, bora, Eu preciso de 205 mano, 205 pontos de poder, 139 moleque, vamos conseguir, vamos conseguir colocar no nível máximo mano, vamos agora então, eita mais 200 fichas olha gemas, Gostei, mano, gostei muito, mano Bom, bora abrir outra aqui, então São quatro, né, que eu ganhei Vamos lá, então, mais uma 70, nossa Ai, bateu, bateu, bateu, bateu Bateu! Vamos lá ver, vamos lá ver como que foi Ah, vai abrir mais, vamos lá, será que a gente consegue Hum, não vai conseguir porque ela não tá atualizada ainda pro nível máximo Meu Deus, bora lá, então, vamos lá, é, não vai dar pra vir Acho que não vem, é, é, Star Power Porque ela já não tá no, no nível máximo ainda né, não dá pra sair daqui pra poder atualizar ela Então acaba não pegando ela pro Star Power Vamos lá, vamos nela lá, vamos botar ela no nível máximo então 1250 já aumenta um pouco mais ali Agora sim nível máximo, nível 9 Agora só falta a Star Power meus amigos Meus amigos só falta a Star Power Ó, temos aqui é, tickets, temos bastante coisas aqui Duplicadores e tal Vamos fazer o seguinte, vou pegar uma caixa grande Só pra deixar aquele, aquele gostinho de leve Partiu então, caixa grande Será que a gente ganha alguma coisa? Acho que, não sei, veio difícil, hein Muito difícil, olha lá, é, não veio não Bom, vamos lá então, vamos testar ela aqui na prática Ah, vamos, sobrou 30, vamos pegar mais uma, né Ah, que que 30, 30, 30 geminhas Vamos pegar mais uma aqui então Agora, não veio Star Power mesmo Mas não tem problema, vamos testar ela agora Vamos que vamos Partiu Vamos lá então, galera É o seguinte, estamos agora no amigo roubado A ideia é tentar pegar o presente deles E vazar rapidinho Com a nossa queridíssima Max, mano Agora vamos testar ela aqui Vamos ver o que vai acontecer, hein Vamos lá Só nas sprites. Opa, opa, tem que ficar ligado aqui, ó Tem que ficar ligado aqui, ó Não pode deixar passar, não Não pode deixar passar, não Boa Boa, matamos aqui também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa, boa. Tô segurando eles ali, ó. Tô segurando eles ali. E aí, aí? Ah, mano, ninguém aproveita, mano. Meu time é muito devagar, mano. Vamos, vamos, vamos, vamos. Isso, mata todo mundo. Boa, MZ. Putz, vai... Ah, matou o segundo. Boa. Boa, boa, boa. Vamos ver se a gente consegue. Tem que chegar lá, ó. A ideia é pegar o quanto antes... Ai, ah, ai, ai. Já conseguimos, ó. Conseguimos ali pegar. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Já foi. Já foi. Levamos o primeiro. Levamos o... Opa, opa. Tem gente ali, tem gente ali, tem gente ali. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Tem que ficar ligeiro. O nosso, a nossa Bia ali tá quebrando o time, né? Meu Deus do céu. Como é ruim, mano. Como é ruim. Ó, tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro. Não pode deixar, não. Se os caras chegarem ali, vai dar ruim. Boa. Boa. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, vou até dar aquela acelerada no meu, no meu time aqui. Ai, mano. Meu Deus. Tá, tá bom, tá bom. Voltou lá pro meio. estamos segurando bem. O problema é que tem um Leon ali do lado, hein? Ó aqui, ó. Ó o Leon aí, ó o Leon aí, ó o Leon aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelerei ali. De buenas. Vamos lá, vamos que vamos. Boa, boa, boa. Boa, matamos ali um. Deixa eu ajudar aqui, ó. Hum, quase, hein, quase, hein. Boa, matamos ali de leve. O Leon tá escondidinho. Hum, boa, boa, boa, boa. Aqui, matamos. Boa, acelerei eles a todos aqui. Ah, moleque, levamos! O super dela ajuda muito, ó. De novo, craque, mano. Muito. Ajuda demais, mano. Ajuda demais. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. É isso, mano. Conseguimos colocar ela num nível muito bom. Nível 9. Agora é só esperar... Pelas Star Powers, mano É isso, bora lá então, vamos ficar ligado Porque logo mais pode ter mais Vídeo com a Max Pra vocês, agora a meta É 500 500 troféus com ela no mínimo, beleza? Então é isso, mano, se você curtiu o vídeo até aqui Deixa aquele likezão e comenta aqui embaixo Batata Se você ouviu o vídeo até aqui, comenta batata Beleza? Então é isso, mano, tamo junto Não esqueça, deixa o seu like se inscreve no canal Um abraço, falou